Olá, bom dia. Tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui com a doutora Renata De Queixe, advogada londrinense especializada em direito bancário. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. A doutora adora sol e adora o dia bonito lá de fora, não é verdade? Sim. Ótimo. Legal, legal. Olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto sério que eu imagino que preocupe, né? É. Assim, nós vamos ter um entendimento do que é o contrato bancário e o quanto a gente se compromete e o que, que a gente pode discutir em cima de um contrato bancário. Então, doutor, eu gostaria primeiro que você explicasse o que, que é um contrato bancário né, e qual o comprometimento que o, o, o, o dono da conta, o, o assinante, o comprometido, está realmente comprometido àquelas normas que estão no contrato. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia. Obrigada aqui pela entrevista. Quando a pessoa assina o contrato bancário, o compromisso uhum. é grande. Né? Porque não se modifica mais o pacto entre as partes. Boa, tá? É, é possível fazer é uma possível? verificação judicial uhum, uhum. no caso da existência de abusividade. Certo. Tá? Uhum. Mas normalmente... Não, é, é, é... Quem se comprometeu tem que cumprir aquelas normas. Exatamente. Entendo. Bom, para quem não tem, porque assim, quem tem uma empresa pequena ou média, sei lá, as grandes com certeza, que tem uma assessoria jurídica, isso é passado primeiro para um advogado de contato, de confiança, que dê uma olhada naquilo lá. Até que o advogado diga: olha, isso não é compatível, isso é compatível, você deve ou não deve fazer. O advogado aconselha, não é isso? Sim. Mas, sim, pode dizer. Sim, existem algumas, geralmente empresas né, que, como você disse, têm uhum. assessoria uhum. Né, e que discutem encargos, as taxas de juros, né? Antes Sim. de assinar o contrato. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, né, até por uma necessidade, vão ao banco e acabam assinando o que o banco é, coloca ali na frente dele. Né? E depois se acaba um arrependimento, né? Mas eu eu pactuei este, esta taxa, né? Mas não está alta, doutora, né? Então esse é o questionamento sempre aqui no nesse... escritório. Imagino, imagino. É. Me diz uma coisa. É, feito isso, eu, eu estou no andamento do contrato. Eu como cliente do banco, estou naquele andamento do contrato. E bom, vou conseguindo pagar e daí não consigo mais, e daí levo o, o contrato para um advogado ou trago para você, por exemplo. É, o que, que pode ser discutível? Por exemplo, as taxas, índices, índices de reajuste pode ser discutido? Índice que eu digo é assim: ó, pautado no índice, esses índices de reajuste que eles utilizam, por exemplo, é, a casa própria tem um índice, o não sei o que, o capital de giro tem um outro, um índice de referência eu diria né? eu acho complicado isso e o contrato, por... bom, isso primeiro depois eu faço a próxima pergunta nós vamos confundir, então assim índices de reajuste, podem haver alguns índices não cabíveis no contrato, é isso que eu queria saber sim, às vezes muitas hum. vezes os contratos contém mais de um índice né? taxa de juros é, comissão de permanência uhum. multa uhum. etc, etc Tá? quando existe uma acumulação e a gente faz uma verificação realmente estão está sendo cobrado e pode ser revisto judicialmente tá e limita existe uma limitação judicial com relação a esses índices uhum. tá? mas a regra geral é a seguinte você assinou o contrato o contrato deve ser cumprido tá agora com a existência de cláusulas, Contrárias à legislação, existe uma discussão judicial com relação a isso. Uhum. Sim, com relação a índices e tudo mais. Me diz uma coisa, mas os bancos costumam se enganar, colocar alguma, algum índice não cabível ali, não legal, ou isso quase não ocorre? Eu queria ter, saber até onde o banco é, vamos dizer, honesto com o cliente. Ah, vamos, Problemático isso? É, vamos dizer assim, que sempre <risos> é. existe uma boa fé, uma honestidade de ambas as partes, né? Sim. Da mesma forma que o cliente assina o contrato depois não, não consegue ah, adimplir, claro. né? Uhum. O banco também quer, tem a sua lucratividade, tem as suas metas, né? Uhum. Mas, então, por isso que existe a legislação, para colocar um equilíbrio, né, e verificar, não, isso aqui está demais, né, essa taxa está muito acima da média de mercado, e essa acumulação de índices está é, é, é exagerada, causa uma, uma, uma lesão financeira para o cliente, vamos ajustar isso. Entendo. Né? Entendi, entendi sim. Me diz uma coisa, você, pela experiência de, de, de escritório, pós pandemia, porque a pandemia causou um desarranjo empresarial, vamos... Físico, pessoa física também, mas com certeza empresarial, né? É, muita gente ficou parada, muita gente começou negócios e tal. A pessoa tem um contrato, seu é um exemplo, tá? Ela tem um contrato antes pré-pandemia, 2017, 2018, sei lá eu, ela estava pagando normalmente. Aí veio a pandemia, aconteceram tudo isso, são quase dois anos, a pandemia está terminando agora... A pessoa pode, em cima disto, eu quero saber se isso seria uma alegação legal ou não é, né? bom existe durante a pandemia uh -huh. é o governo federal editou algumas normas tá sim pra, sim para essa para para a pandemia tá? porque existiu muita inadimplência as pessoas não conseguiam mais né certo é pagar os seus contratos, uma alienação né um contrato que tem uma alienação fiduciária, com, uh -huh. com risco de busca e apreensão num veículo de uma máquina né muito danoso né e durante a pandemia sim. a pessoa ficou restrita né, com os seus recursos financeiros. Então Sem tudo dúvida. isso foi o, o governo voltou os olhos a essa problemática e editou algumas leis, algumas regras específicas, mas que também já se já passou. Já, já passou. Tá? Tá, Tudo bem. Já Hoje passou. pautado nisso nós não teríamos não, mais alegações. Não, uma um caso certo. de inadimplência, alegar que não consegue pagar por conta da pandemia, que quebrou a empresa, descapitalizou a empresa, não é um argumento jurídico. Entendi, entendi tá. perfeitamente. Me diz uma coisa, daí tá, eu tô com um contrato pós-pandemia que eu não estou assim, perdi 70% dos clientes, estou numa situação super difícil, e aí, o que que acontece? Eu preciso renegociar. Hum. Acho que esse é um ponto que... É, todo mundo pensa, eu vou ao banco ver o que, que eu faço com isso. O que, que o cliente nessa situação deve fazer? Primeiro, ah, ah, hum. o cliente nessa situação tem que procurar um profissional, né? Eu sugiro procurar um advogado um de confiança antes uhum. de renegociar, uhum. tá? Que é comum. É comum, né? É Imagino quanto comum. é comum. Porque fica num desespero, e o empresário, a pessoa, né? Fazendo, não, eu vou consertar isso, né? Uh -huh. No banco, tá? Uh -huh. Mas procura um, uma assessoria antes, porque muitas vezes a renegociação vai pactuar em cargos mais onerosos e, como eu disse, esse pacto faz lei entre as partes, né? Uh -huh. e daí fica mais difícil até a gente trabalhar isso juridicamente. Então, antes de re-pactuar, antes de renegociar, uh -huh. né? Quem sabe a gente não consegue ajustar esse contrato que tá, vamos dizer assim, doente, tá? Uhum. está inadimplente, certo. então vamos consertar isso aqui antes de fazer outro, entendi. Né? É, é, dá para fazer o que? Um aditivo que se diz? O que, que é um adendo? Um, colocar uma no mesmo contrato dá para colocar uma cláusula diferente? Ou tem? Se eu for ao banco sem assessoria, eu tenho um novo contrato? Que um novo contrato dá um certo medo, né? É, o banco, essa regra geral, você existe uma idade de ele vai propor uma renegociação, um novo contrato, um novo, tá? Que é. pode inovar ou não o anterior, tá? tá? Tá, Pode tá. fazer um novo contrato. É, porque ele parte daí, doutor, ele parte da dívida atual, é isto? Isso. Da dívida atual e ela é renegociada e necessariamente a taxa não, não precisa ser a mesma, né? De repente é. ela vira outra. É, Você é estende assim. o prazo, paga mais, é. coisas Exatamente. desse tipo. Porque tem uma parcela, uh -huh. a, o cliente não está não com condições de fazer esse pagamento deste valor. Sim. Vai até o banco, ela quer pagar menos, só uh -huh. que vai pagar menor valor, só que aumenta a prazo de pagamento hum, e, consequentemente, hum. taxa de juros, né? Fica mais oneroso ainda, apesar entendo. do valor da parcela menor. Então, por isso que a proposta é tentar sanar e verificar a existência de irregularidades nesse primeiro contrato ah. aqui, antes de renegociar. Entendo, tá? entendo sim. Tem uma curiosidade pessoal nisso, assim, é, também vai ser uma opinião pessoal, que eu acho que cada caso pode ser um caso, mas veja bem, é optando por um tipo de contrato, normalmente, e eu já tive essa experiência, imagino que muitos, então veja, eles propõem aquela, aquela parcela progressiva ou de, de, de, de, com decréscimos, você começa a pagar menos e depois paga mais, ou você começa a pagar mais e depois paga menos. O que, que vale mais a pena, será? Ah, é, é os contratos de financiamento? Sim, por ah. exemplo... É, é outro tipo de contrato. Existem os contratos de empréstimo, segundo de esse. Capital de para capital, capital de giro, não sei o quê. Os empréstimos você 48 parcelas, né? E, e agora tem esses outros contratos de financiamento. Uh -huh. Somente quando a aquisição de casa própria, né, de imóveis, uh -huh. em que. É, até uma outra legislação. Ah, algumas vezes. Tá, não sabia disso? Tá? Sim, Algumas sim. vezes já cai em outra legislação. Uh -huh. Mas a pergunta, né? Uh -huh. Vamos fazer de forma mais simples a pergunta que sim, você fez. Sim. Né? A tabela SAC ou sacre. Que, ah, traz, tra, é, tá, que traz. que traz né? é, uh -huh. Valores decrescentes de parcela. Você certo. começa a pagar primeiramente mais juros, uhum. e daí com o decorrer das parcelas, né, do período contratual, Sim. né, é, esses juros que já estão pagos vai diminuindo o valor da parcela. Isso é o mais aconselhável? É o mais aconselhável. É o mais aconselhável. Naturalmente, existe a tabela price, que é mais onerosa, tá? Uhum. Que é mais onerosa. É para o Sim. cliente. Então, se for fazer um contrato dessa natureza, uhum. optar pelo saque ou sacre. Tá? Que é a forma de amortização do sal devedor. Uhum, perfeito. Bom, o assunto é longo, acho que as dúvidas são muitas, por isso que se você tiver alguma dúvida, a doutora vai aconselhar, eu só estou frisando, procure um profissional, né doutora? Porque nós não vamos aqui hoje é, conseguir colocar tudo isso, e, e tudo é muito personalizado, cada caso é um, é isso? Sim. Ótimo, é isso. ótimo. Então gente, ó, fica aqui a dica do dia, tá? É... Sempre que se tiver um problema jurídico, como a gente procura um médico ou com um problema de, voltado para o médico, a gente procura um advogado, não é verdade? Sim. sim. Muito obrigada pela, pela atenção, né, doutora, muito obrigada pela entrevista e até o próximo vídeo.